Numa casa bem vivida, é uma aventura juntar todo mundo no almoço. Tem a turma da salada, creque, creque, creque. E quem não abre mão da carne. Pra uns, mal passada. Pra outros, Agora o pãozinho. Ninguém resiste. Só quem é fit. Numa casa bem vivida, todo mundo come junto. Mas cada um do seu jeito.